Visto um meteoro, quem diria que depois de grudando numa oposto, a minha vida? Aquele garoto começou a entender. Que ele tem poder Passa o sol e a mão, sou dinossauro de um Eu sou um predador, renovaçauro Eu tenho o poder de sobra, então entenda nobre, Deus, então o então, de formação suprema mas, eu, eu, posso posso eu posso acertar Quem eu, eu já casei, eu quero um ponto ah. final Juntando minha é as minhas fortes É a nossa batalha final Ondas sonoras, não tem como de Eu sou pequeno, mas não pode subestimar Solopremio, eu vou lutar São só em mentir, mas não posso multiplicar Desculpe, eu menti, você não tem salvação Agora essa batalha, eu tenho que acabar Eu sinto no coração que você pode mudar Macacaranhas escalando nas paredes Soltando o teito e derrotando todos eles Evoluído sou bem mais que o macaco já até derrotei esse espécie do quatro braços Eu sou um gorila, não pode imaginar Batendo no peito, você não me canha Rei dos macacos, é dia do predador Pode vir com uma lagartixa que eu trago terror Eu ganhar uma unha, porque você é... morre no instante Eu meu sem parte yeah. Entenda, compreenda Sua sentença é minha forma suprema Eu tô brindando, reforçado, resistente Não pode acompanhar Eu tô rolando, girando, me chama que eu faço Mais uma vez, o Gaxioma E hoje, eu acho longe Nem que eu vigiando comigo, não pode Esse frio tá tão congelante Eu te paro um o mais que não pode aguentar. Nitrofigiano irá te queimar. O mais kit, o inferno não consegue revidar Se você tá com calor, é melhor se afastar. Procupado em filho, pode vaso. Se você chegar vento, vai ser é humilhado. Eu vou o creme, mas acho que não entende esse poder não compreendo, Mas sabe que eu sou forte. Pironita, eu já tô por aqui. Só metanozinha, não respeita meu pote. O fogo azul é melhor do que você imaginar. E dá cuidado pra não se queimar. A história começou com um garoto sonhador, agora tem supremo e com ele faz favor Botando pra quebrar, ele mostra onde for, o uh, Supremo A história começou com um garoto sonhador, agora tem supremo e com ele faz favor Botando pra quebrar, ele mostra onde for, o uh, Supremo Acelerado com minha rapidez Vou acabar com todos vocês Enquanto vocês perdem, eu vou fazer de história Correndo tão rápido que no final só declaro a minha vitória Tô representando esse símbolo no meu peito Minha velocidade tá fazendo efeito Redemoinho e furacão Azul e preto é minha nova definição Sou rápido, esperto, que é acelerado Sou veloz que pra mim o mundo fica parado Eu tô tão feliz e sem cada dor Sou que herói, eu sou salvador Meu design é estilos e alcançar a velocidade da luz Esse poder conduz Eu controlo o tempo Posso parar e voltar Dodo Paradoxo disse que eu não posso parar Tenho que deter o ele também é um viajante do tempo Usando a carta Coringa mas não percebe ele que ele que está perdendo A história começou com um garoto sonhador. Agora tem Supremo zicão, ele faz favor. Botando pra quebrar, ele mostra onde for. O Supremo. A história começou com um garoto sonhador. Agora tem Supremo com ele faz favor. Botando pra quebrar, ele mostra onde for. O Supremo. Poder que quase ninguém tem O artefato é muito poderoso. E esse planeta conhece alguém. Que todos os vilões em seu. E ele sou eu. A ameaça aquática, submerso nessa batalha. Posso te afogar. E de você não vai sobrar mais nada. Orixano afogando, absorvendo H2O. Para vencer o Agregor Combustão instantânea, comigo cê não ganha. Objeto metálico, você vai ver. A adrenalina do NR injetou de cabeça cheia. Nem tem time em subestimar. Se não vai ver, é fora da armadura. Tem o poder que quase ninguém tem O artefato é muito poderoso esse planeta conhece alguém Que todos os vilões venceu E ele sou eu Tô vencendo obstáculos Cada área é um pedaço Na minha vida eu lido com adrenalina Eu tô vivendo uma supremacia Tô vencendo obstáculos Cada área é um pedaço Na minha vida eu lido com adrenalina Eu tô vivendo uma supremacia tenho o poder que quase ninguém tem. O artefato é muito poderoso. Esse planeta planeta conheci alguém que todos os vilões venceu e ele sou eu. Chama tu escavando linda do como um tá. Tem eu tô fazendo. Amarelo diz é minha cor como eu o levitando que me der na telha Vocês estão revidando Mas eu vou tremular com certeza Rage, Rage aceite, aceite. pecar Você não aguenta Minha eletricidade que sobrecarrega Você não me pega Vai ser difícil Azul e branco Meu nome é anfíbio Raio vivo Percebi que tenho que ser mais sério. Aprendi com os erros e compreendo. Nasci para salvar pessoas. Surgi pra ser supremo. Tenho o um poder que quase ninguém tem. O artefato é muito poderoso.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 E o um poder que quase ninguém tem O um artefato é muito poderoso Esse planeta conhece alguém Que todos os vilões venceu E ele sou eu E ele sou eu Ele sou eu